Olá a todos, eu sou o Dark Games, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês de Warframe, tudo bem? Então pessoal, eu estou, eu acho, eu acho que na como, nem todo mundo tem, na Tenno Live nesse caso, ninguém percebeu do que foi nos mostrado, ok? Eu espero que todo mundo tenha percebido, mas eu decidi trazer isso aqui, avisando aqui, esse aviso aqui para vocês aqui no canal. E estou falando de uma nova arma que vai entrar no jogo no formato Prime. Isso aí não só na teno live como praticamente foi mostrado quase muitas armas novas E também uma arma uh, Grand Prime E também foi mostrado uma arma secundária, ok? A que ser? Nós estamos já ter tantas coisas para nós agora Não sabemos qual o novo UFM Prime, ok? Mas já sabemos algumas armas que vão entrar com este frame possivelmente E a arma secundária Prime que vai entrar será a Akshagara Prime, ok? Akshagara, eu vou mostrar aqui no formato normal dela Opa, eu um, aqui de, de um gato vou mostrar a que normal para vocês verem como que ela é, que essa aqui é a que Jagara, ok pessoal, como vocês podem ver, ela é uma arma dupla E agora aqui na tela vai estar a aparecer ela em formato Prime, como vocês podem ver, é muito bonita realmente, pelo facto de ser bonita não quer dizer que não seja forte Depende, com os modos certos e tudo mais, literalmente essa arma pode ser um monstro. Uh, só para acabar a finalizar aqui pessoal, eu vou deixar com um pequeno vídeo aqui da Rebeca a utilizar esta arma na Ateno na Live, ok? E já agora pessoal, após acabar, se inscreva no canal se for novo, deixa o like no vídeo caso gostar e se essa informação foi útil para vocês. E até a próxima pessoal, tchau!